Nossa língua, nós, nossa língua. Boa noite. Você conhece uma expressão que diz tal pai, tal filho e uma outra, filho de peixe, peixinho é. Essas duas expressões são muito, muito, muito indicadas para falar do meu convidado de hoje, o Daniel Gonzaga. O Daniel Gonzaga é filho do querido e saudoso Gonzaguinha, Luiz Gonzaga Júnior e ele vai estar já, já. Daniel, para conversar comigo sobre o trabalho dele, sobre a influência que o pai, que o Gonzaguinha, exerceu na sua obra, na sua carreira. Ainda no programa de hoje, você vai ver o Lobão. Eu não posso te levar, quero que você me leve. E os números do Gilberto Gil, cantados pela Marina. O Nossa Língua Portuguesa está começando. E daqui a pouquinho eu volto para conversar com você. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa, nossa língua, nossa língua. língua. Nossa língua portuguesa. Nossa, nossa, língua, nossa, língua, nossa, nossa língua, nossa nossa Nossa língua nós, nossa, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua nós, nossa. A gente está aqui com o Daniel Gonzaga, eu quero agradecer a você, Daniel, pela presença. Muito obrigado. Nossa, obrigado a você pelo convite. E eu quero saber o seguinte, você estava conversando comigo antes de a gente começar a gravar, você estava me dizendo que parou no quinto ano da faculdade de jornalismo. É. Né? Como é que é isso? É, é porque a música não, não me deixou escolha, entendeu? Eu, eu sou músico desde muito cedo e já lutava para conseguir alguma coisa dentro dessa carreira, que é muito difícil, e a oportunidade apareceu... Eu fui trilhando e uma hora a música me deu o ultimato de esposa traída. Ou ela, ou eu. E aí, eu fiquei com ela para sempre. E parei a faculdade no quinto período sem, sem muito remorso. Assim, foi uma escolha acertada da minha parte. E por que, que você tinha escolhido jornalismo? Porque é, eu fazia... Era um setor de comunicação que me interessava. Na realidade, eu tinha escolhido a psicologia e não passei no vestibular. E conversando, eu vi que seria mais interessante, já que eu trabalhava com música, ir para uma parte de comunicação. E fiz um curso de seis meses de propaganda e publicidade. Fechei esse curso, me formei e fui fazer propaganda na faculdade. É... E dentro da faculdade, em contato com outras pessoas, conversa com professores, eu me identifiquei mais com jornalismo e com radialismo, inclusive. E queria ser locutor de rádio, que era uma coisa que me interessava, mas tudo deu errado. Ouça. <risos> tudo deu errado? Não, tudo deu certo. Graças a Deus. Tudo deu muito certo. Ou seja, todas essas atividades que você procurou desenvolver e desenvolveu, todas elas estão diretamente ligadas à palavra. Exatamente. É? Como é que é essa história e onde entra o seu pai aí nessa coisa da palavra? Eu cresci ouvindo meu pai tocar e meu pai compor. Você querendo ou não, involuntariamente você está adquirindo conhecimento e está adquirindo terreno naquele naquele espaço. E uma hora isso explodiu em mim. É, existe a genética? Talvez exista também. É... Mas o fato é que a palavra, ela se tornou para mim muito importante, porque eu não, não consigo falar muito abertamente, assim, é, oralmente, eu não consigo me expressar muito bem, assim. Escrevendo desde pequeno, eu já tinha mais, mais facilidade. E quando eu vi já era o primeiro disco, já era letrista, já era, já escrevia muito. É claro que todo mundo associou o sobrenome do Gonzaga Daniel Gonzaga o Daniel Gonzaga é filho de Luiz Gonzaga Júnior né seu pai tinha letras uh, uh, sim de uma competência linguística de um de uma discursividade né seu pai escrevia muito e muito longamente né escrevia com muita facilidade uh, uh, você como é que é como como letrista na hora que pega a caneta na mão e vai vai escrever como é que é isso eu escrevo de uma tacada só é... Eu tenho um, um defeito, não sei, que é o de não burilar muito os, os meus escritos, entendeu? Eu, Quando as, a coisa aparece na minha cabeça, eu jogo direto no papel. Que são emoções que eu já estou cultivando há um tempo, entendeu? É, então, agora, completamente perdido na resposta. Só lá da. Da discursividade da palavra e tal dessa coisa como é que você e é? gosto de escrever muito sobre o mesmo tema sempre sempre rodeando o mesmo tema variações sobre o mesmo so, tema. variações sobre o mesmo tema que eu acho uma maneira gostosa de escrever sempre sobre imagens que eu que eu crio o papo vai continuar já já eu vou pedir licença ao daniel mesmo porque a gente vai eh, mostrar daqui a pouquinho gíria antiga. E por sinal, nesse bloco sobre gíria antiga, vai haver uma música do Gonzaguinha, né? do Luiz Gonzaga Júnior. E daqui a pouco a gente vai voltar. Nossa. A gente começa a perceber que está ficando velho quando não entende a linguagem da garotada. E eu noto isso quando ouço rapazes, moças de 15, 16, 17 18, às vezes menos, 13, 12. O pessoal conversando muitas vezes, eu não entendo absolutamente nada, nada de nada. É a gíria. A gíria que, na verdade, acaba sendo a linguagem separada né, de determinadas tribos, né, tribos da sociedade, aí, tribos urbanas e tal. a gente que fala de um jeito que, ó, né, não dá para entender. Algumas gírias do meu tempo, eu já passei dos 20 a um bocado, é? E dos 30 também, e dos 40 também. A, a gíria desse meu tempo, da minha adolescência, da minha infância, talvez seja desconhecida para a garotada de hoje. Alguma coisa fica, outra coisa vai embora, alguma coisa é até conhecida, mas cai em desuso. Por exemplo, o broto. Hoje em dia, se você falar um brotinho, né? um brotinho roar, as pessoas vão até achar que é uma pizza, pizza brotinho, aquela pizza pequena, né? talvez de um prato. Aliás, também isso anda meio por fora, né? A história do, da pizza Brotinho. Mas o Brotinho, quando era garoto, era uma pessoa jovem, extremamente jovem, muito jovem. A gente vai falar de gíria e vai começar com uma canção que o Gonzaga Júnior vai apresentar para gente. Veja lá. Essa canção é fantástica, tem muito a ver com o Brasil. Apesar de ser uma canção já com algum tempinho, ela continua valendo, né? Porque o Brasil continua no pé em que a canção coloca as coisas, e a canção fala aí panaca, panaca, né? Você sabe o que é panaca? Cara de panaca, cara de babaca. A palavra babaca, por sinal, é interessantíssima, porque ela tem a sua variante culta, basbaque, basbaque, que vem a ser o, o cidadão bobo, pra lá de bobo, né? E disso de basbaque surgiu aí a variante popular babaca. Você vai ler... Machado de Assis e vai encontrar Basbaque, babaca não, babaca é gíria, e babaca é isso, é ultra bobo, panaca também é a mesma coisa, panaca é o é o bobão, o ultra bobo. E por falar em gíria, você vai ver agora numa outra canção, mais um pouquinho dessa história, vamos lá. Você viu aí a babaquice agora na voz do Lobão, babaquice, de babaca. E em alguns grupos muito pequenos, por exemplo, meu filho gosta de falar dolim, Dolin é uma gíria que ele e a garotada dele ali usam para falar isso aí, babaca, bobo. dolim, dolim eu só ouço no grupo deles lá. É uma é a gíria da gíria da gíria, quer dizer... É o grupo se especializando nisso. Que posição a gente deve ter em relação à gíria? Preconceito? Não. A gíria é saudável, a gíria é super interessante, criativa, e a gíria vai e vem, nasce, vive, morre, depois ressuscita. A gíria é uma coisa interessantíssima. Mas é claro que você deve entender que a gíria cabe no padrão informal da linguagem. No texto formal não faz sentido. E o pior é que muita gente não tem essa noção muito clara, né? essa noção da diferença entre o padrão formal e o padrão coloquial, e acaba, às vezes, colocando nos textos formais termos que se usam só na gíria. Aí realmente não dá, não dá mesmo. Nenhum preconceito contra a gíria, mas ela deve ficar no ambiente em que seja cabível. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. Eu estou conversando com o Daniel Gonzaga. Daniel, é... como é que é a gramática na sua vida? Você fez jornalismo até quase terminar, você estudou, como todo garoto estuda e tal. Como é que é a gramática nessa sua coisa de, de poeta, de letrista? Que, que linguagem você, você privilegia? Né? Como é que funciona isso aí? Olha, a música é um universo diferente. Né? Quando você faz poesia, é uma coisa... Eu não me considero muito poeta, eu me considero mais letrista de música. né? E ela é um universo muito grande. Tem horas que eu tenho que privilegiar a coisa mais certa, é... mas tem horas que isso também não faz muita diferença, porque o que vale mais é a sua capacidade de expressão, de comunicação. E nem sempre você precisa utilizar um caminho muito correto para chegar onde você preciso é, eu sempre eu brinco com os meus músicos tem uma tem uma música minha que sou é horrível que sou mas é como eu queria que soasse, que a gente fala alimente os animais entope eles de comida mas é por conta da palavra entope, que eu, entendeu mas aí você vai botar um entope eles que pega né ah! rasgando mas é necessário colocar para dar essa essa esse rasgo, esse, essa flechada, né? o negro já fica ligado. Mas é isso mesmo, porque a questão da, da, da língua, nós sempre falamos isso aqui na no nossa língua portuguesa, a questão da adequação da variante linguística, né? Eu imagino, eu vejo às vezes desenho animado, né? Desenho para para criança uhum. e tal, e alguém corre lá e diz, pega -no, peguem-no, em no Fica uma coisa engraçadíssima, porque a criança talvez nem entenda isso, é uma coisa tão <risos> distante do universo da linguagem da criança, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Em certos casos, no, o, o certo e o errado ficam em segundo plano, o que fica em primeiro plano é a questão da adequação. Esse hum. entope eles aí deve sair do fundo do... Pois é, é né? uma parte que, que precisa ser falada dessa maneira. É a tal da licença poética. É. Né? Alimente os animais, em entupa-os. Entupa-os. É bonito, entupa-os. Lindo, mas, lindo. Mas o entope eles parece que... O, Pô, vamos entender melhor, né? Não sei, não sei se se, se é para eles. É. Ou... Eu sei que é uma maneira de expressar o que eu estava dizendo mais. De dentro, é. É, é eu preciso entender isso que na linguagem poética, meu Deus do céu, né? As pessoas não podem analisar um texto poético do mesmo jeito que analisam um editorial de um jornal, né? É uma coisa completamente distinta, tudo é diferente, o clima é diferente, o ambiente é diferente, a linguagem é diferente, né? tudo isso, não é? É, e eu ainda faço de uma maneira mais concreta, eu ainda desenvolvo um enredo e chego a um final, mas às vezes a poesia ela ela foge do concretismo e ela fica completamente absurda é, e vai para abstração total, não tem nem começo, nem meio, nem fim. E aí, se você for analisar da mesma maneira que você analisa o editorial... Não faz o menor sentido, né? É. Daniel, conta uma coisa pra mim. Você lê? Lê. Muito, muito ou pouco? Muito, muito, muito. Que tipo de coisa? Além de jornal, revista, não sei o quê. O que que... Eu leio tudo. Até folheto de avião eu leio. Eu adoro ler. Eu leio desde de pequenininho. Minha avó lia pra mim. A partir daí eu descambei. Já peguei o Monteiro Lobato e fui em frente já, moleque. Hoje em dia... Eu leio, leio pouca poesia e sempre que me fazem essa pergunta, eu esqueço na hora o que eu estou lendo no momento. É assim, é impressionante, mas gosto de ler muito as coisas do Saramago, por causa da... eu estava lendo o ensaio sobre a cegueira. Esse livro é um livro que me impressionou muito, eu sempre falo dele, pela falta de pontuação e pela falta de parágrafo. Esse livro é bem legal. E a linguagem dele, e a temática também, né, uma coisa impressionante. O Saramago é... É muito, é muito. Aquilo ali é muito violento. É uma coisa bem legal. Mudou a sua... Mudou, um mudou, mudou, como... mudou a maneira de escrever, exatamente porque eu tinha esse lado que era completamente concreto de, de concatenar bem as ideias, de levar até o fim. E ele me deu um outro parâmetro de escrita. Isso é um dos meus livros de cabeceira. É, tem ali no País das Maravilhas do Lewis Carroll, que também parte desse princípio da loucura, e eu tô, estou tô lendo umas coisas nesse caminho aí, do Oliver Sacks, é, do, como é o nome do livro dele? a mulher, O Homem Confundiu Sua Mulher com Chapéu, então eu estou partindo mais para o lado internacional da história. E aí, eu ia falar disso, E você falou da da, da sua avó, eu ia juntar a sua avó com a literatura brasileira. O que, que a sua avó lia para você? A que minha vó é avó é essa, aliás? A minha avó é mãe da minha mãe, Dona Ruth. Ah. E ela lia livro, livro de, de, de criança, né? Aqueles livros, ia para cama com ela ela pá, pá. Me lembro que tinha um livro que... An, Onde tem, isso? Em que lugar? Ah, isso em casa. Não, digo em que cidade do Brasil? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ah. Rio de Janeiro. Tinha um livro que tinha umas gravuras, contava a história de um circo, e estava tudo arrumadinho, e na outra folha era tudo tudo bagunçado e você tinha que perceber o que estava bagunçado, isso três anos de idade. E ela queria dormir, lia o livro várias vezes e pulava partes. Eu falava, não, não, não, não é isso que está escrito. Pode contar direito, porque eu tô vendo aqui que enchi o saco dela. Que legal Nunca... E ela me deu essa coleção que eu falei do Monteiro Lobato. Quando eu aprendi a ler, fiquei maiorzinho, com cinco, seis anos. Ela veio com a coleção toda encadernada do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E isso que me deu o, a vontade de, de continuar lendo. E por falar em Monteiro Lobato, aquela coisa que a gente conversou antes, não antes aqui na entrevista, nós conversamos um pouquinho é, entre nós aqui, em Tramuros, né? a história do, da capacidade de, de abstração da garotada. Você não acha que falta ler Monteiro Lobato? Porque eu, eu conversava com você sobre uma canção do seu pai, João do Amor Divino, uhum. que é uma alegoria maravilhosa. Ele fala de um brasileiro... É, muito igual a tantos brasileiros né? com quantas bocas eu não lembro mais que ele diz lá para sustentar um, nove bocas e tal no fim o João do Amor Divino que é um operário e tal, que não tem assistência médica e tal é, um dia o João do Amor Divino de saco cheio né, da vida resolve pular lá do alto da construção né? e pula né? e a música vai crescendo e tal ele pula, quando ele vai e cai, né? quem ouve a música pela primeira vez, coloca a mão na cabeça né? e fica... É, bem real a história. Pois é, então o cidadão cai no chão e levanta. Levanta e recolhe o, o, a grana uh, que, ri, falei, que a plateia deu, né? Rida a multidão executiva que grita, pula e morre, seu otário, diz a letra, porque ele, João do Amor Divino, como tantos outros brasileiros, é profissional de suicídio e defende muito bem o seu salário. É. Isso é genial, isso é genial. E eu às vezes coloco isso em sala de aula, pra, como tema de redação, e muito garoto não entende isso, porque não tem capacidade de abstração. Você não acha isso uma desgraça? Você não acha isso um... Eu acho, eu acho isso perigoso. Eu acho isso perigoso. Esse, é, se eu me recordo bem, eu me lembro de, uma, de umas aulas da faculdade que a gente falava sobre paralelismo semântico, o de, né, de quebrar a ação e levar para outro lado e desnortear, mas dentro desse, dessa falta de rumo, você tem que, in, não é entender, nem, nem perceber, é você tem que in, até intuir o que aconteceu ali, e, e hoje em dia, por falta dessa leitura, você falou até de ler Monteiro Lobato, que é uma coisa bem icônica, né? uma coisa bem... É, essa, essa leitura é importante diariamente para se chegar nessa realização da abstração, que é difícil, não é fácil. A gente vive num mundo muito concreto, as coisas precisam ser muito diretas, mas eu acho que falta isso, faltam existir mais ouvintes do João Amor Divino. Né? É isso. Fico muito feliz com a sua presença aqui, realmente, para mim, assim é um, é um encanto, é um encanto por tudo, por você, pela obra do seu pai, pelo seu avô, eu acho que é um presente de Deus estar aqui diante de você. Muito obrigado. Oh, obrigado você novamente pelo convite. Tá bom. Vida que vai não sabe voltar. E eu tenho aqui um fax do nosso telespectador Beni de Biasi, que mora lá em Taubaté, pertinho da minha Guaratinguetá. O nosso telespectador mandou um fax dizendo que é muito comum na imprensa e tal o uso de duas negativas. Ele mandou até um trecho aqui da, da revista Veja, ele recortou, mandou para nós e tal. Não deu em nada, não deu em nada. E ele quer saber o seguinte, se não deu em nada, deu em alguma coisa, porque não e nada são palavras negativas e menos com menos dá mais aquela coisa da matemática. Será que é isso mesmo? Não é não. Eu acho que essa confusão, eu acho, posso estar enganado, eu acho que ela vem do, do estudo ou do ensino da língua inglesa. Em inglês não se pode fazer isso, não se deve fazer isso, usar duas negativas. Em inglês duas negativas acabam correspondendo a uma afirmativa. E aí as pessoas querem passar para a língua portuguesa essa característica da língua inglesa. E muita gente acaba dizendo que eu não vi ninguém, está errado, porque... Se eu não vi ninguém, eu vi alguém, porque não e ninguém são negativas, e as negativas, e tarará, nada disso. Nas línguas latinas, em português, em espanhol, em italiano, você pode negar duas vezes tranquilamente, tranquilíssimamente. Eu não vi ninguém, eu não fiz nada, e por aí vai. Aliás, vamos ver se a música nos ajuda a resolver essa questão. Vamos lá. Hum. Na terra não há nada em um lugar nenhum que vá crescer sem você te dar. Longe de ti, tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Gosto de mim. O Javan deu a dica aí. Não há nada em lugar nenhum. Não há nada em lugar nenhum. Quanto, quanto a negação, não é? E o rei? O rei disse, não entendo nada de estética. Não entendo nada de estética. Será que está errado isso? É óbvio que não. Eu já disse e repito, você pode tranquilamente negar duas vezes, em português, em italiano, em espanhol. Nas línguas latinas, em geral, você pode negar duas vezes e não se deve transferir para o português, para o italiano, uma particularidade da língua inglesa, que talvez venha do raciocínio matemático absolutamente é, rigoroso, aquela coisa do menos com menos, que dá mais. Nenhum problema. Agora, uma dica interessante. Eu não conheço nenhuma pessoa. Eu não conheço nenhuma pessoa. Eu não conheço pessoa alguma. Note que a palavra algum pode assumir sentido negativo se for colocada depois do substantivo. Nenhuma pessoa é capaz, pessoa alguma é capaz, esse é um detalhe interessante também. Algum pode significar nenhum, desde que se faça a inversão. Nenhuma pessoa, pessoa alguma. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. Na escola, bem ou mal, todo mundo um dia aprende os numerais. Aquela classe, como o nome já diz, né? Numerais, aquela classe de palavras, classe que trata dos números, das palavras ligadas aos números. Então, aquela coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses são os cardinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, esses são os ordinais, indicam ordem. Os cardinais indicam quantidade. Depois vem é aquela coisa, o dobro, o triplo, o quádruplo. Esses são os multiplicativos, aqueles que indicam multiplicação. E os fracionários, como o nome já diz, fracionários, vão indicar o quê? Fração, então um meio, um terço, um quarto, um quinto, e por aí vai. Acontece que a coisa normalmente fica na decoreba da listinha, então o aluno vai para a escola, decora a listinha, cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos... E quando muito é aquela coisa, como é que é 50 com QU, com CO? É com QU, hein? Pelo amor de Deus. E para por aí. Agora, seria interessante tratar os numerais de forma um pouco mais criativa, porque eles têm na língua uma expressividade muito forte, muito forte mesmo. E nada melhor do que mostrar isso numa canção, numa canção de um poeta que tem um talento muito grande para fazer isso, o Gilberto Gil, na voz da Marina. Vamos ouvir ambições são dez Dez corações de uma vez Pra eu poder me apaixonar Dez vezes a cada dia Esse é o uso criativo do numeral, essa mulher é 10, né? isso já virou rotina na língua do dia a dia, essa mulher é 10. Por que 10? Porque o numeral se vale da nota, da nota 10, que é a nota máxima naquela escala famosa e tal, essa mulher é 10. O numeral deixa de ser numeral e passa a ter valor de adjetivo, valor de um qualificativo. Nessa canção aí do do Gilberto Gil, você ouviu bem, você prestou atenção na letra, ele fala, minhas ambições são 10. E no caso aqui, esse 10 pode até ter duplo sentido. Por que não? São 10, efetivamente eu tenho 10 ambições, ou elas são 10 porque elas são maravilhosas, elas têm esse valor, essa extrema qualidade. 10 né? corações de uma vez, 10 vezes a cada dia, para eu me apaixonar, 70 a cada semana, 300 a cada mês. Você fez a conta aí ou não? Por que 70 por semana e 300 por mês? Porque a semana tem 7 dias e são 10 por dia, portanto, 7 vezes 10, 70, e 30 dias por mês, 30 vezes 10, 300. O Gil está fazendo contas aqui com a gente, usando os numerais de forma bem expressiva para mostrar a força, o exagero que no fundo, no fundo, quer mostrar a força da coisa. Lá na frente, meus 10 corações a mil. E a gente fala isso, hoje eu estou a mil. O que quer dizer hoje estou a mil? Estou a mil por hora, né? estou com, né? com, a, com a corda toda, com o gás todo, com a pilha toda. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. nossa, nossa, nossa língua, nossa língua. Nossa língua portuguesa Nossa língua, nós, nossa língua portuguesa, língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa, nossa língua.